Olá, consequências teóricas de inferências falsas ou verdadeiras. O exercício mental que deriva certos raciocínios é a base da ilusão. Exemplos. Todos os frutos são doces, banana é uma fruta, portanto, banana é doce. Outro exemplo, todo A é B, C é um B, portanto, C é um A, são inferências usando uma certa lógica, mas com premissas não verdadeiras, conclusões que resultam em uma certa racionalidade. Portanto, o princípio da veracidade se dá em premissas racionalmente sustentadas, premissas em serenidade, saciedade, em equilíbrio, premissas que tem como filosofia incluir e transcender. Com isso, refutar e questionar essas premissas é de suma importância. A prova por contradição nos dá uma ação e uma dicção contrária à premissa inicial. Dentro da filosofia ética, psicologia cognitiva, ciência política, psicologia social, economia, estudos organizacionais e estruturais dentro da vida se tem um pensamento padronizado com maneiras e interpretações que visam incluir e transcender a mesma estrutura a forma com que a interpretação se dá através de uma inferência lógica Automática ou uma inferência incorreta através de uma falácia confirmam teorias prevalentes. A maioria das ilusões tem como meio consequências teóricas com base em inferências incorretas com base em premissas não verdadeiras que como são usadas através de uma estrutura racional se passam como verdadeiras. Entender e estender o conhecimento e sair de uma automação racional, porém com bases e lógicas é de suma importância para o esclarecimento e o conhecer do novo. Estabelecer uma nova teoria sobre as mesmas bases, porém usando critérios e fatores que anteriormente não foram utilizados, é de suma importância para a clarificação e para a evolução. Analisar friamente quais critérios foram usados como premissa para a interpretação, inter-relação e forma que o ser tem de interpretar o seu meio de formalizar uma sintaxe de favorecer uma linha de pensamento, ou interpretação ou outra, evidencia tecnicamente como o psiquismo e a mente daquele ser funciona, mas sobre as mesmas bases teóricas e racionais de que toda a mente, de que toda a mente funciona. Tendo essas inferências válidas, com base em uma lógica adaptativa, através da evolução, enquanto espécime, dos seres humanos, meios para que a própria natureza da racionalidade se expresse como habilidade humana. Buzz.